Não deu outro, Max Verstappen venceu mais uma na Fórmula 1 2022, mas ele precisou remar até conquistar o triunfo em Austin no circuito das Américas. Tudo por causa do segundo pit stop da Red Bull que foi lento, 11 segundos de parada. Ele estava na primeira colocação voltou atrás de Hamilton e foi remando, remando, remando, até na volta 50 se aproximar do piloto inglês e duas voltas depois conseguir a ultrapassagem, revivendo os bons tempos da temporada 2021. Que saudades, inclusive. E ainda tem um gosto especial, claro, de ultrapassar o heptacampeão mundial, rememorando a disputa da temporada passada. Hamilton termina com um gosto amargo na segunda colocação e Charles Leclerc fica em terceiro depois de largar em décimo segundo. A corrida teve dois terços dela bons, até porque até a volta 18, Verstappen liderava com alguma folga e os demais pilotos já estavam dispersos na pista. Foi então quando o de Bottas é, teve um problema, que foi um problema seu, parou na brita e promoveu a entrada do safety car. A partir daí, a corrida teve bastante emoção, porque veio Leclerc, veio todo mundo que estava lá atrás, é, Hamilton se aproximou. Não se aproximou quem? Carlos Sainz. Por quê? Porque, mais uma vez, na primeira volta, o piloto espanhol da Ferrari teve problemas, ele acabou largando mal, diferente do que ouvimos é, na narração da TV, largou mal e aí foi tocado por George Russell. Eu achei até, e muitos dos meus colegas aqui no Grande Prêmio, que Russell não teve nem culpa no incidente com Sainz, porque no contorno da curva 1, quando desce, Sainz acaba tendo de tracionar o carro e tenta virar à esquerda, para superar Verstappen e aí encontra George Russell. No final das contas, Russell foi punido em cinco segundos e depois da prova ainda tomou mais dois pontos na carteira. Coitado do piloto inglês que terminou na quinta colocação atrás de Sérgio Pérez. Falando em pontos na carteira, me parece que Pierre Gasly virou o bode expiatório da Fórmula 1. Ele ganhou mais dois pontos na carteira depois de ter o seu nome o tempo inteiro né, surgido na tela da TV com punições, saída de pista, é, respiração ruim, tudo coitado. Agora o cara é punido, sendo que ele já é punido porque há esta Alfa Tauri problemática, não consegue fazer os freios funcionarem. Destaques da prova, Sebastian Vettel. Que homem! Chegou a liderar o grande prêmio e não fosse a Aston Martin prejudicá-lo no pit stop final, certamente terminaria ali na sexta colocação, numa Aston Martin que evoluiu como carro, ainda não como equipe, mas Vettel guiou o fino nesse domingo, mereceu a oitava colocação que conquistou na penúltima curva, ao passar Kevin Magnussen, que também fez boa prova, terminando em nono. E Fernando Alonso? Fernando Alonso, e corre com uma Alpine Tank, porque ela sobreviveu ao que Lance Stroll fez depois da relargada é, do incidente com o Bottas. Lance Stroll fechou basicamente a passagem de Alonso, provocou um acidente visualmente forte, nada aconteceu com nenhum dos dois pilotos, mas é um tanto quanto estranho como um piloto de Fórmula 1 pode ter um ato como esse, Stroll, que fechou para cima de Alonso, provocando o acidente. Próxima etapa do campeonato acontece na semana que vem, o GP do México, o Red Bull campeã, fazendo as homenagens necessárias a Dietrich Mateschitz, morto nesse sábado aos 78 anos por conta de uma doença terminal. E você achou o que do GP dos Estados Unidos? Gostou? Achou que ficou devendo? Que pensa a respeito da 19ª etapa do campeonato mundial? Coloque aqui no nosso vídeo os comentários, se inscreva no canal, ative as notificações, Sempre acompanhe o trabalho do Grande Prêmio no canal 1, no canal 2 e também no canal espanhol. Tem tudo aqui na descrição para você seguir a gente. Boa semana a todos! Tchau!